Muito obrigado, Teresa. muito obrigado pelo convite, realmente para mim é realmente um, um prazer enorme estar, estar aqui e poder falar mais sobre o TTC de Bruxelas para vocês, porque realmente é, acho maravilhoso tudo que vocês fazem lá, lá no Brasil, é realmente muito, muito legal mesmo. Uh, meu nome é Joaquim, ou Joaquim, na verdade o nome é espanhol. Uh, espanhol. Bom, só para me apresentar, é, eu tenho esse sotaque estranho, porque na verdade a minha mãe é brasileira, mas eu nasci e cresci na Suíça, e eu estou morando aqui em Bruxelas há 11 anos já, e faz quatro, vai fazer já quase quase quatro anos que eu estou trabalhando no TTC de Bruxelas, num projeto, na verdade um projeto europeu de divulgação do modelo TTC, modelo Community Land Trust, uh, uh, na Europa. Então realmente a ideia do projeto, eu vou só dizer umas palavras sobre o projeto no final da minha apresentação, mas vai ser principalmente a, a ideia é realmente de divulgar o, o, o modelo aqui também e tentar apoiar e ajudar os TTC que estão querendo se lançar em várias cidades europeias. Então, eu peço desculpas pelo meu português um pouquinho estranho e talvez por algum erro alguma coisa difícil de entender. Se tiver alguma dificuldade, por favor, falem, posso repetir de novo também. Tenho esse hábito de falar muito rápido, peço peço desculpa, Mas eu vou realmente tentar fazer do meu melhor para falar um, um pouquinho sobre o, o trabalho da gente aqui, a, a, a, aqui em Bruxelas. Então eu vou lá tentar compartilhar a minha tela e acho que assim normalmente vai dar certo. Tá o quê? Dá para ver direito? Tá ótimo. Ótimo, beleza. Tá, pois tá, pois então, assim, é, é, é, bom, desculpem, eu falei de CLT, né, porque obviamente aqui a gente usa o um nome... É, a anglo-saxão de Committee Land Trust, e, e o nome também que a nossa organização adotou para realmente mostrar essa filiação no movimento global de Committee Land Trust, de uh, E uh, Então, para mim é um, é um grande prazer, prazer estar aqui hoje para realmente poder falar, compartilhar um pouco da nossa ação com vocês. Vocês podem ver, por exemplo, nessa foto, um, um dos grupos de moradores de um, de nossos projetos, de um dos nossos projetos, Uh, do, que eu, do qual eu vou falar um pouquinho mais um pouquinho mais para frente. Um, e, uh, e só dizer, talvez, um, umas palavras sobre a, a gênese do, do, do Comitê de Lancashire de Bruxelas. Um, Bruxelas foi, durante muito tempo, uma cidade que era, na verdade, razoante barata pelos padrões uh, europeus, uh, sobretudo para uma capital europeia, e onde não era muito complicado achar uma moradia decente com um preço decente, isso foi o caso até basicamente o final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a cidade foi ficando cada vez, na verdade, mais popular, mais atrativa também. Obviamente teve o efeito de ter várias instituições internacionais, inclusive as da União Europeia, que também fizeram que enfim, os preços dos aluguéis e do, das moradias em geral começaram a aumentar. E para, essa, é, e, e para, essa, para as pessoas com, com baixas rendas, Durante muito tempo foi bastante fácil achar uma moradia decente, inclusive para comprar, uh, mas isso deixou cada vez mais ser é o caso a partir do início dos anos 2000. Então, o que aconteceu na, naquela época foi realmente que várias organizações que trabalhavam em bairros populares começaram a pensar, bom, então a gente tá, tá, tá vendo que está cada vez mais complicado aqui realmente para o povo morar aqui, para achar um, uma moradia decente, tinha muita moradia também... M muita mal qualidade, com problemas de, eh, de umidade, todo tipo de, de problemas de, desse estilo, e aqui, como vocês sabem, chove muito, então de, de, não é muito agradável. E, então, eles pensaram, bom vamos lá, vamos tentar achar uma solução para como que a gente poderia uh, realmente oferecer moradias acessíveis para esse povo que realmente não está mais conseguindo achar moradia, até porque aqui em, uh, em Bruxelas, tem um, um parque de moradias sociais muito reduzido é só mais ou menos 7%, 7 do que é o parque de total de moradias da cidade que talvez pode parecer muito em um países que tem pouca moradia social mas pelos padrões de, digamos do, das cidades da, das cidades europeias é, é pouquíssimo realmente sobretudo tendo em conta tendo em conta o fato que na verdade Bruxelas é uma cidade rica uma cidade inclusive muito rica mas com a população pobre, ou até muito pobre, realmente, porque mais de 50%, aliás, uma quarta parte do, da população de Bruxelas basicamente está no que a gente considera nível de, de pobreza econômica, aqui é, é pobreza monetária aqui na, na Bélgica, e a, a metade basicamente da população de Bruxelas entraria da, nas categorias que realmente dariam acesso a uma moradia social, realmente com, com aluguel reduzido. Então, tem um, uma procura muito, muito grande, tem umas dificuldades muito grandes de, de achar a moradia decente aqui, até o ponto que, basicamente, tem bem mais pessoas que estão procurando moradia social do que tem moradia social aqui na, aqui em Bruxelas. E tem uma produção muito, muito reduzida também. Nos últimos anos foram só algumas dezenas de, de novas moradias sociais que foram construídas. Talvez só para situar um pouquinho, porque uh, Bruxelas é uma cidade de mais ou menos 1,2 milhões de, de habitantes. Cara, Claro, pelos padrões brasileiros, não, não é tão grande, mas aqui, obviamente, na Bélgica, é, é, é de longe é a maior cidade. E, uh, e é uma cidade que tem também uma uma periferia enorme. Marcas, Oi? de fora, né, fotografadas da terra. Desculpa. Desculpa, Joaquim, alguém esqueceu o áudio aberto, pode ah, continuar. Tá. Ah, Tudo bem, <risos> acho que alguém tem uma pergunta. Pois é, então realmente é, é uma cidade que tem um fenômeno também muito importante de, das digamos, as, as classes médias fugirem para os subúrbios, para morar enfim, em casas individuais e tudo mais. Então é um, uma cidade que tem uma tendência realmente a, a, a... ou durante muito tempo teve uma tendência que só... Boa parte das populações que moravam na cidade mesmo eram populações mais pobres, na verdade, com mais baixas rendas. E isso foi evoluindo muito também a partir dos anos 2000. E, e, e, e essas populações pobres que talvez tinham mais facilidade achar uma, uma moradia decente na, naquela época, pois também foi ficando cada vez mais difícil também por fenômenos como, que a gente conhece como a gentrificação e como esse tipo de fenômenos que, que vão que basicamente, depois causam basicamente que, que que o povo basicamente está tá, tá sendo expulso da, da cidade porque não pode simplesmente não pode mais pagar aluguéis e tudo mais. Então basicamente isso aqui é um pouquinho o contexto da, da, da, da de, em, em qual essas organizações eh, estavam trabalhando. Eles pensaram bom. Então a gente realmente está querendo pensar em outro tipo de modelo. Também um modelo que fosse também Participatório, onde os futuros uh, habitantes poderem participar também do desenvolvimento da, das moradias, poderiam, por, uh, podiam também pensar na forma arquitetural das moradias. Uh, aqui, na parte de baixo, vocês têm um, um, um prédio que, é, que se chama Esperança também, não um tem um nome muito popular do que canto para esse tipo de projeto, obviamente, em francês, e que realmente foi o primeiro projeto aqui em, em Bruxelas que foi realmente um projeto participatório com pessoas que estão de baixa renda, que, que se juntaram, fizeram, basicamente seria uma o que o povo chama no Brasil de mutirão, basicamente. né Construí, Construíram juntos um prédio e uh, e, uh, e realmente pensaram desenvolveram tudo, todos os processos juntos. E foi basicamente como a primeira experiência que deu a inspiração para o TTC de, de Bruxelas. E, uh, e esse modelo de TTC, na verdade, é, um, enfim, aqui naquela época, eu estou falando em 2008, 2010, ninguém tinha ouvido falar disso aqui na Europa continental, na Bélgica, enfim, ninguém sabia, era é uma coisa do, dos Estados Unidos, talvez um pouquinho da Inglaterra, mas naquela época realmente não era conhecido. E foi através uh, o fato que o, o Champlain Housing Trust do, uh, de Burlington, nos Estados Unidos, ganhou o prêmio das Nações Unidas, o World Habitat Awards, que o povo daqui da Bru de Bruxelas chegou a saber desse modelo. E foi através de uma visita lá em Burlington, nos Estados Unidos, que também se lançou, basicamente, toda a dinâmica também, que, de fato, faz que o TTC Bruxelas, como muitos outros, na verdade, desde o início, já fazia parte do um movimento global também, de povo povo ia se apoiando, compartilhando as ideias e tudo mais. E realmente foi umas pessoas como o John Davis foram realmente uma ajuda enorme para a gente para popularizar, para divulgar o, o modelo aqui, para convencer realmente as pessoas, porque, como como eu escrevi aqui, pois pues, na verdade o nosso TTC, o nosso Community Trust, foi o primeiro do continente europeu, foi o primeiro fora do mundo, digamos, anglo-saxão, foi realmente, então, nós, nós éramos um pouquinho como os pioneiros naquela época e, obviamente, é, tinha muitas perguntas sobre que modelo é isso por que que vocês têm um nome em inglês mesmo, enfim realmente coisas do, do povo é, tentando entender que, que que que nós estamos promovendo como divulga, e divulgando como como modelo então naquela época esse processo que tentei fazer uma pequena uma linha do tempo aqui para então realmente começou com com uma mobilização realmente dessas organizações dessas associações para criar uma plataforma para promover o, o, o TTC e, e para tentar ir para o governo regional de Bruxelas Bruxelas é, é a Bélgica é uma federação como como o Brasil e, e o, o as regiões são basicamente os estados de, de do Brasil né e, e Bruxelas é uma região porque é uma cidade-região vamos dizer e então tudo que é, as competências de moradia estão no nível da nível da região então para para a gente, naquela época, era importante ir falar para o governo da região para dizer, olha, nós temos essa ideia, nós achamos realmente que pode trazer uma coisa muito importante para Bruxelas, então mas vamos ser os primeiros. Então, a gente tem, tem, tem que tentar entender como é que a gente pode viabilizar isso. Então, a gente basicamente, naquela época, sugeriu organizar um estudo de viabilidade para poder basicamente avaliar a, a, a viabilidade do, da criação do TTC aqui em Bruxelas, do ponto de vista jurídico, financeiro, é, é, etc. E foi realmente é, esse estudo que permitiu que passa, passássemos realmente do, de ser uma ideia, uma campanha, um povo organizado que está tentando lançar uma, uma dinâmica, para uma coisa realmente mais concreta. né? E esse estudo também... É, tinha como ideia estudar realmente dois projetos realmente muito muito concretos, que seriam os projetos piloto, vamos, vamos dizer. Então, para nós foi realmente uma etapa muito importante, e como a, o estudo de viabilidade pois é, concluiu que realmente pois, fazia sentido tentar lançar um TTC aqui, o governo da, da região daquela época, pois também foi e apoiou também a criação do TTC de Bruxelas, um, e, e reconheceu basicamente ele em 2012, que foi basicamente o, o ano de lançamento, entre aspas, oficial do TTC de Bruxelas. E depois disso, seguiram várias outras etapas, como basicamente reconhecer formalmente na na, na regulamentação uh, uh, uh, uh, da, da região que existe esse essa, esse ente jurídico que se chama o TTC, o Committee Land Trust, uh, e que realmente ele pode produzir moradia com, com com recursos públicos, e uh, e também uh, ter um, um engajamento da região para financiar os os, uh, os dois primeiros uh, projetos pilotos, que foram uh, realmente os que poderão realmente lançar a dinâmica daqui, tanto participatória como para poder realmente criar uh, as primeiras moradias e const constituir o primeiro grupo de futuros habitantes uh, para lançar. E, uh, e, tra e, e traz isso também, o, o governo também se, se comprometeu também a, a, a disponibilizar um, um, um subsídio, um, um investimento anual de 2 milhões de euros para poder para nós, o TTC Bruxelas, uh, podamos criar umas 30 moradias mais ou menos por ano, que é basicamente o ritmo que estamos tentando uh, basicamente manter uh, nos, nos, nos últimos anos. O que pode não parecer muito, mas uh, quando você se lança, obviamente, já, já, já é bastante já é bastante importante. Um, então, essas foram, essas foram basicamente as, as etapas mais, mais importantes realmente uh, no lançamento, na criação do, do CLTV e que basicamente nos levaram ao, ao modelo que desenvolvemos de TTC, que realmente é uh, a ideia é que a moradia é aquisitiva enfim, são, é, é de compra, né é para o povo realmente comprar a moradia uh, social, quer dizer que é realmente reservada para pessoas com baixas rendas que estão nas condições de acesso à moradia social. Uh, então não está aberto para qualquer um, mas é realmente para um público muito específico, que é realmente o público de baixa renda. É, quer dizer também que a gente funciona principalmente com financiamento público, uh, com os 2 milhões de euros que, que eu, eu falei ainda agora. Uh, uh, também o, o, o processo participatório, eu vou falar mais sobre o processo o, o depois, mas realmente a ideia é que, é que a gente não desenvolve simplesmente moradias, mas faz isso de um jeito que a gente vai realmente envolver os futuros habitantes mais cedo possível para realmente construir o projeto juntos. E também outro aspecto muito importante para nós era a integração de espaços no, na, nos projetos de moradia, nos edifícios, que realmente também pô, pô, pô, pudessem ser é, disponibilizados para a comunidade também, ou trazer alguma coisa para a comunidade, que seja um um, um espaço, de alguma associação local que vai trabalhar com a comunidade, ou um espaço de economia social, um espaço que realmente possa realmente oferecer algo para os bairros também, oferecer um um, um, algo que realmente os bairros precisam. E a gente trabalha muito com os bairros e as organizações desses bairros onde a gente desenvolve uh, os projetos para exatamente isso, para entender quais são as necessidades, para entender quais são os atores locais que podem realmente trabalhar com a gente para desenvolver esses espaços uh, comunitários que tanto os habitantes quanto o, o, o, as pessoas do bairro possam também o, usar e, e, e possam também ser, ser, trazer alguma coisa para eles. Então, só muito brevemente, mais desde um ponto de vista, vamos dizer, mais uh, ju jurídico, a estrutura legal, realmente, para nós foi, foi importante ser reconhecidos, uh, como eu estava falando antes, no, no código, uh, no tal do Código Regional de Habitação, basicamente, a, a, a normativa regional de, do, do que é a, a moradia, o desenvolvimento da de moradia, o que é moradia pública, porque uh, uh, uh, isso também dava acesso a. Uh, a vários uh, subsídios, a vários investimentos públicos para apoiar no, no, o nosso trabalho. Uh, o, a, a gente usa um mecanismos jurídicos também, uh, enfim, bastante que naquela época eram bastante, vamos dizer, um, diferentes, para separar a propriedade do, do solo e a propriedade da, da, da, dos edifícios como, enfim No um modelo clássico de, de TTC, que vocês já conhecem muito bem, já ter ouvido várias vezes, a gente mas a gente basicamente teve que inventar um pouquinho isso aqui na, na Bélgica porque era uma coisa que não existia realmente porque aqui tem essa tradição de direito de, de, de propriedade realmente é muito forte como pode ter em, em vários outros países então isso já foi um pouquinho complicado também desde o ponto de vista jurídico e, e e o que a gente fez outra coisa que a gente fez também que era basicamente inédito naquela época era dizer bom é, é um direito de propriedade mas que tem restrição Quer dizer que você não pode fazer o que você quiser com, com, com a, o seu direito de propriedade, o seu direito ou, ou, uh, real. Você tem que ter uh, certo tipo de recursos para poder uh, comprar esse tipo de esse tipo de direitos, mas também você tem que ocupar eles você não pode sair e alugar para qualquer sem a autorização do TTC. E, uh, e também que quando você vender o ou se você falecer e, e, e, e o, o, o prédio, o, desculpe, a moradia ir para os herdeiros, você vai ter umas condições muito específicas também, você não pode fazer o que você quer. O que realmente era é bastante inaudito, porque é, basicamente propriedade, o direito de propriedade é absoluto normalmente, né? você faz o que você quer com a sua propriedade. né Então, também foram as coisas que a gente teve que desenvolver, teve também que convencer bastante pessoas que trabalhavam com ações jurídicos que isso é, é, era possível e uh, também te, uh, te, temos que desenvolver um regulamento de alocação para alocar nossas moradias para realmente que esse procedimento seja transparente. Nosso caso é puramente, uh, vamos dizer, uh, no, numa ordem uh, cronológica. Então, uh, uh, cada cada pessoa que que, que que quer comprar uma moradia uh, dentro do TTC Bruxelas tem que se cadastrar tem que fazer uma sessão de informação obrigatória e depois ela obtém um número que é o um número cronológico basicamente e quando a gente tem novas moradias a gente simplesmente vai contactar as pessoas nessa ordem cronológica para oferecer as moradias e ela responde estou interessado estou interessado mas é, é, vamos dizer que é assim muito transparente um tipo de alocação o que a gente fez aqui, tem vários outros sistemas, como vocês talvez já, já ouviram também falar nos Estados Unidos, outros cantos. E a única prioridade que a gente tem é para famílias grandes, para famílias que requerem moradias de, de mais de, de, de, quatro, de uh, quatro quartos, uh, que são muitas aqui também em Bruxelas. A outra... Condição importante para nós é realmente a, a ideia da acessibilidade permanente para baixas rendas. Também a ideia do modelo TTC, que vocês já conhecem, é a ideia que a acessibilidade seja para sempre, e não só para a primeira, para, para a primeira família, para, para os primeiros moradores ou para os primeiros e segundos moradores. Então, é claro que a gente trabalha com um, um, uh, financiamento público, como eu falei, para poder uh, também ajudar as pessoas com mais baixas rendas a, a poder também comprar as suas próprias moradias. E também para é, fazer isso, o que a gente fez também foi é, é ter preços de vendas de, diferentes segundo as, as rendas das pessoas. Então a gente tem basicamente quatro categorias de, diferentes de, de, de preços de, das moradias para que realmente até as pessoas com realmente as rendas mais baixas possam ter a possibilidade de comprar uma moradia uh, no TDC de, de Bruxelas. Então, isso quer dizer que, basicamente, as pessoas com as rendas mais altas, aliás, as mais perto do limite de acesso à moradia social, vão, basicamente, pagar o preço, digamos, de custo, basicamente, do desenvolvimento da moradia, mas as pessoas com as rendas mais baixas vão pagar, talvez, 60%, a metade desse preço, porque a gente vai usar o subsídio do público, o financiamento público, para poder reduzir esse preço e com a ideia que seja realmente acessível para todo mundo, mas a moradia obviamente, exatamente a mesma. Então, basicamente, essa é a ideia. E é, isso faz que o, o subsídio, os 2 milhões de euros que a gente recebe por ano, é basicamente 40% do custo da do desenvolvimento da, da operação, do, do, do projeto de, de moradias. O resto vem, do, obviamente, da... É basicamente do, do dinheiro que as pessoas vão pagar quando forem comprar mesmo essa, essas moradias no TTC de Bruxelas. Um, e uh, e para e, uh, o caráter anti-especulativo, como em muitos TTC, também é através de uma limitação do, do preço quando você for revender a sua moradia. Você tem que revender primeiro para a comunidade do TTC de Bruxelas, não pode revender para qualquer. E tem uma fórmula, eu não vou entrar no detalhe porque acho que talvez não é muito útil, mas uma fórmula que faz que o preço vai aumentar um pouquinho, mas não totalmente como teria aumentado no, no, no mercado privado, com a ideia que as moradias continuem sendo acessíveis para sempre, porque o preço vai aumentar um pouquinhozinho, em vez de aumentar um direto muito mais para outra. Então, basicamente, umas coisas muito fundamentais para nós. Outro aspecto também muito importante para nós é. A ideia do controle pela, pela comunidade, é, talvez bom um mecanismo bastante clássico nos TPC, que é a ideia da gestão democrática compartilhada, onde realmente os órgãos de de, de, de governo e governança da organização se dividem em três, basicamente, uh, colégios, entre aspas, diferentes. Né? Tem as representantes do, dos usuários residentes uh, que estão representados, também da comunidade local, pode ser... Uh, os moradores dos bairros onde estão nossos projetos, ou, ou, ou representantes de associações locais, talvez, e também representantes da associação pública. É, sendo a ideia que é, todo mundo, basicamente, tem que concordar para nas decisões que são tomadas pela, pela organização. E sendo a ideia que é, a gente tem essa responsabilidade coletiva para fazer avançar o, o, o projeto, realmente. É, tem uns, Mas também, é, para nós... Além do fato desse controle pela comunidade, é também um, uma ideia de ir mais para longe do que isso, com a ideia realmente de uma participação e em um empoderamento, empoderamento da, das pessoas, dos usuários, dos futuros residentes das nossas moradias. Oi, oi. oi. A, através realmente exatamente a, a, a esse processo também de gestão democrática, mas também o envolvimento em uma série de várias de atividades, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente e também a, idade de, a ideia realmente de criar uma, uma solidariedade na, na comunidade mesmo também, que seja uma comunidade, na comunidade do TDC de Bruxelas, também tem esses mecanismos de ajuda muito, a de solidariedade, uma coisa que funcionou muito bem, por exemplo, durante a crise atual do Covid, realmente o, o povo ficava realmente se, se cuidando uns dos outros, se ajudando mutuamente, realmente foi, um, foi uma experiência muito interessante ver que também todo o processo que a gente fez, todo esse trabalho que a gente fez, também é, é, também estimulou que realmente o, o povo se, é, se, se ajudasse nessa situação tão complicada. Se eu for falar um pouquinho mais do, do nosso público, bom, é, desculpe estava meio que em francês e em inglês, mas é, eu estava só querendo é, compartilhar esse pequeno gráfico com vocês, para vocês terem uma ideia do, do tipo de, de público que a gente trabalha, nossos uh, moradores, nossos futuros moradores e, e, e residentes. É, pois, é, como vocês talvez verão, é, o a maior parte deles, é, 22%, vem da Guiné, que pode parecer bastante surpreendente, na verdade, é interessante realmente de, o efeito comunidade, porque teve um povo da, da Guiné aqui em Bruxelas que se envolveu no Comitê de Bruxelas, no de, de Bruxelas, e foi lá, falando para outras pessoas na comunidade e foi lá trazendo cada vez mais gente na comunidade, a gente acabou com uma comunidade que na verdade é bastante pequena, pois agora a gente tem um, na verdade um monte de deles no de desabrochadas. O que não deixa ser legal realmente é bem bem interessante também, porque também dá é um espírito de comunidade. As outras, os outros países, pois são principalmente uh, Marrocos, porque também aqui teve e continua teve e ainda tem muita imigração dos Marrocos. E depois, todo o resto, menos o, o, o, o, o, o, o triângulozinho o, o cinza, que é belgas, todo o resto é povo que é, que nasceu em outros países do que na, na, na Bélgica. Então, realmente, é uma comunidade, um público muito, muito, muito diverso e realmente de origens bastante diferentes, na maior parte da África, mas, mas também de várias partes da África. Então, isso também é, é, dá uma dinâmica muito interessante nesses projetos, porque, basicamente, a, a gente, em qualquer projeto, vai ter Pessoas de origem de, da Guiné, pessoas de origem do, do Marrocos, pessoas que de, de várias origens diferentes. E tem como essa dinâmica de interculturalidade que também é muito interessante, que a gente acha muito interessante aqui é também. É, é bem mais além do que simplesmente é, compartilhar receitas de cozinha, assim, realmente cria uma coisa que, que vai mais além do que isso, realmente que, que é um, um elemento muito importante para nós, realmente, é, é, esse aspecto. Então, só para detalhar um pouquinho as, as, as, as, os principais aspectos do, do, do nosso trabalho. Um, bom, como, como, como já, já falei várias vezes, a ideia é realmente nos lembro nossos uh, residentes, futuros residentes, a gente tenta realmente envolver eles uh, o máximo para realmente uh, fazer o máximo para uh, se adaptar às suas necessidades e tentar entender as suas necessidades. Isso quer dizer realmente tentar, bom, sempre. Um, pensar bom como é que a gente pode fazer isso de um jeito melhor, como é que a gente pode fazer é, isso aqui de um jeito mais adaptado e, e, e não tanto tipo fazer o que nós achamos melhor, mas realmente tentar ouvir as pessoas e realmente tentar entender o que elas acham melhor realmente, e isso é uma filosofia que tentamos uh, uh, realmente uh, estabelecer em, todas as, em todos os aspectos do nosso trabalho, e seja com um trabalho com associações parceiras, que são associações de bairro, que também trabalham conosco com, no, no acompanhamento de, de, de grupos de futuros residentes, que seja em vários grupos de trabalho também no nível dos, de, dos projetos de, de moradia, e seja tentar achar soluções adaptadas para cada projeto, e não simplesmente ter um, uma solução que a gente vai querer desenvolver entre os projetos, que seja sempre da, ouvindo o feedback, basicamente, das, das pessoas, até uma vez que elas estão morando nos, nos prédios, a gente também organizou uma, uma série de, de grupos de trabalho para entender o que, é que está funcionando e o que não está funcionando tão bem, para também tentar adaptar os nossos futuros prédios. Que seja também outro, utilizar principalmente soluções com pouca tecnologia e não com muita tecnologia, que chega a ser complicada de usar para pessoas que não estão habituadas a, a, a, a usar tecnologias. E também com a questão muito prática para a gente, que, enfim, temos um, uns recursos meio financeiros muito limitados. Obviamente, nós tentamos eh, construir moradia o, o, o mais barato possível, mas da melhor qualidade possível. Então, a, a ideia é sempre como é que a gente pode realmente compaginar essas duas coisas, sendo o barato, mas da melhor qualidade possível, pois é também trabalhando muito com, com, com as pessoas que, eh, eh, que, que vão ficar morando na, na, nas residências, nas, nas moradias. E outra, outras várias coisas que a gente está tentando desenvolver, por exemplo, é, é, refletir também como é que os nossos é, prédios, os, nossos, os edifícios poderiam ser também um... criar comunidades energéticas, por exemplo, se a gente botar é, painéis solares na, no teto do, do prédio para generar energia, pois como é que a gente pode compartilhar essa energia com o resto da comunidade, por exemplo, também como um jeito também de é, reforçar a comunidade, o um bairro, ou, ou, através dessa... É, é, de visão de energia sustentável, sustentável, realmente. Eu falei muito do, do processo participativo, talvez eu vou entrar um pouquinhozinho mais no detalhe sobre o que a gente faz, porque talvez até agora não, não estava muito claro, mas só tomar uma gotinha de água primeiro. É, assim, a, a ideia do nosso processo participativo é que, é, bem, bem, bem, bem, no início dos uh, projetos uh, de desenvolvimento de moradia, a gente vai tentar constituir um, um grupo com os futuros residentes, através do processo de alocação que eu falei antes. Então, a gente faz isso já com bastante antecedência, geralmente, como uh, mais ou menos uns dois anos antes da, uh, do, do, do fim, uh, digamos, do processo de desenvolvimento. E a ideia realmente é realmente que, nós podemos envolver as, uh, os futuros residentes em todas as etapas do, do projeto. E a gente tem vários ritos de fazer isso. Quando for mais cedo no, no projeto, pode ser através como um, uns ateliers assim, participativos sobre como é que teria que ser o projeto final. Pode ser, através, uh, por exemplo, re recomendações para os arquitetos que vão desenvolver o, o, o, as moradias, uh, uh, etc., e também, quando a gente constitui esse grupo de futuros habitantes, a gente organiza reuniões regulares com, uh, com esses futuros uh, habitantes também, para desenvolver uma dinâmica, para desenvolver esse acompanhamento junto com as nossas associações parceiras de bairro. E esse processo, ele se articula basicamente sobre as quatro fases, digamos, do desenvolvimento dos do, do projetos de moradia. Um, a primeira fase sendo, obviamente, estudar a viabilidade do projeto em si, onde já tentamos envolver algumas da, das pessoas da nossa comunidade para entender qual, qual é o tipo de projeto que elas acham que seria preciso naquele lugar que seja na preparação do projeto pois, o, o a preparação do, do, do que vai ser basicamente uh, o, o, o projeto que a gente vai pedir para os arquitetos uh, qual o tipo de projeto com, com quantas moradias qual tipos de quais tipos de espaços públicos uh, uh, desculpem, espaços comunitários etc. Uh, e, e logo na parte da realização do edifício aliás, realmente a parte quando esse projeto se realiza é, é, isso é isso é pois por exemplo a construção mas também é, a parte do, do, uh, do apoio do, uh, do, uh, de, de também uh, para quando chega no final da construção e que o projeto vai ser basicamente é, é, é, é, é finalizado uh, e, e finalmente é, quando acabou todo esse processo e as pessoas realmente foram morar nas suas moradias, e continua também esse acompanhamento durante dois anos, com a ideia é que, quando as pessoas vão é, é, vão ir morar juntas, pois pues vai ter todo um, um tipo de, de questões e de, de problemas para a gente que vão surgir, que a gente pode estar lá para apoiar eles para tentar resolver essa, essas questões. É, e a gente basicamente trabalha sobre cinco temáticas, que é, bom, primeiro, o que a gente chama o edifício mesmo, que são as propriedades mesmo do edifício, vamos dizer, as questões de energia, as questões de como é que você usa o edifício, por exemplo, as tecnologias para, para economizar energia, ou, ou simplesmente o mantenimento do, do edifício. A questão do condomínio, realmente, do, do fato de, de ter, da gestão do condomínio, realmente, pois pode ser coisas de contabilidade, de, de, de como é que você vai dividir, por exemplo, os custos que, vai ter, que o condomínio vai ter, como é que você vai fazer essa gestão, como é que você resolve também potencialmente problemas que pode ter no condomínio. A questão do bairro também, que é muito importante para nós, que é a, a ideia de realmente é, é a interação realmente com o bairro, de como é que a gente, os futuros é, é, é, residentes, eles vão realmente conhecer, ir conhecer o bairro, ir conhecer as organizações do bairro, os vizinhos, e realmente é, já se integrar no, no, no, no tecido realmente do bairro e finalmente também uma dimensão um tema muito importante que é a questão do grupo é que criar realmente uma dinâmica uma dinâmica de grupo também que o grupo vai poder realmente se apoiar mutuamente vai poder realmente resolver problemas de forma não conflictual é, através de mecanismos de de comunicação não violenta por exemplo mas também criar essa ideia de uma solidariedade no grupo de uma, ajuda é, mútua também, então realmente são é, essas é, essas temáticas que a gente tenta trabalhar através de todas as etapas do, uh, do, do processo de desenvolvimento da moradia e também mais além, uma vez que as pessoas realmente já estão morando nos próprios prédios. E talvez um, um só que eu queria enfatizar é realmente a questão do, da interação com o bairro, porque para nós é, é muito importante. Nós não queremos, não queremos que nossos projetos sejam simplesmente um projeto aí perdido no meio do bairro, que não tem nenhuma relação com, com o resto do bairro, até porque nossos projetos são basicamente principais de todos em bairros populares também, que também é, são bairros onde já tem um, um, um tecido comunitário muito forte, e nós também queremos realmente fazer o máximo para é, que esses projetos se, eh, possam se inserir também nessas dinâmicas comunitárias no nível dos bairros. Então, basicamente... Eh, as pessoas, do, os futuros habitantes, até que estão juntados nesse grupo, o que a gente chama de grupo-projeto, que são os futuros habitantes da, do projeto de moradia, eles vão, basicamente, começar por conhecer o bairro, basicamente. Então, eles vão a gente vai fazer como um pequeno, várias reuniões com associações do bairro, organizar eventos com o bairro, etc. E a gente, depois, vai realmente encorajar eh, eles também de eh, realmente organizar atividades e, eh, que sejam um abertas ao bairro. Aqui eh, tenho um exemplo do Festival Bazar, que é um mercadinho de pulgas que eles estavam organizando uma vez por mês, com a ideia de realmente eh, eh, já ir conhecendo o povo do bairro, realmente conhecendo os futuros vizinhos, já sabendo quem é está que por aí. E, e uma coisa que uh, as pessoas do bairro realmente eh, também eh, acha muito interessante, né? porque em, em muitos casos também... Eh, eh, são são lugares também onde talvez tinham uns, uns terrenos que onde não acontecia nada não acontecia não, não tinha nada vale muito tempo e para muitos moradores do bairro é, é também uma coisa muito positiva também né é uma nova dinâmica que está se lançando com um povo que chega também organiza atividades tenta realmente como se esforçar também para ir para conhecer o bairro e um, e é realmente um, um, uma dinâmica que nós realmente estamos muito muito encorajar e apoiar e fomentar. E, além disso, claro, tem o aspecto que que, que eu já falei, que é basicamente a ideia de, de que todos... Aliás, nós tentamos que, no máximo possível, que nossos projetos incluam é, algum espaço coletivo, uma instalação coletiva que realmente possa beneficiar o bairro e que possa ser aberta para os vizinhos. E, como já falei, podem ser várias coisas, pode ser espaços coletivos, espaços locais de associações ou ou espaços uh, simplesmente que, que sejam abertos para o resto do bairro, ou, ou, uh, ou espaços de economia social, de produção de atividades produtivas uh, no bairro. Mas, uh, além de tudo isso, a gente também achou importante tentar realmente um, um, trabalhar nessa questão, de nessa ideia de criar uma comunidade no TTC de Bruxelas, porque, enfim, nós temos um... Uh, nossa comunidade, na verdade, está como basicamente espalhar dentro da cidade, né? Enfim, obviamente, Bruxelas não é tão grande, mas já é grande o suficiente como para que a gente ter basicamente é, é, é, pessoas da nossa comunidade em, em, em, vários, em vários lugares da cidade. Então, tentamos realmente apoiar o, as, as iniciativas e as é, é, que tinha entre membros da nossa comunidade para criar atividades que vão mais além da, da, é, simplesmente da moradia. Então, a gente teve todo um projeto para tentar realmente trabalhar esse, essa essa questão e, e a, a, acabamos, por exemplo, apoiando projetos de aula de ciclismo, onde a ideia é que pessoas vão aprender a, a andar de, de bicicleta e, e depois elas vão ensinar para outras pessoas também, com essa ideia realmente de reproduzir a, esse esquema também. É, também apoiar um, um, um projeto de um catering social, uma, de restauração social, assim, é, é, e organizar comida por encargo também, e, e, e também, digamos, pequenas, restauração para pequenos eventos e, e abertos ao público. E também o que a gente também chama de uso temporário. né Nós, obviamente, quando vamos construir um projeto, a gente vai vai com, comprar um terreno, mas vai ter um período durante vários meses, ou até pode chegar a dois ou três anos, onde não vai acontecer nada nesse terreno. né Então, em vez de deixar só isso aí sem nada, a ideia é realmente... É tentar apoiar é, um uso temporário desse, desses terrenos, com atividades uh, sociais ou atividades, uh, digamos, uh, que estão, estão uh, uh, lançadas por, por pessoas do bairro, e, e disponibilizar esse terreno para essas coisas poderem acontecer. Então, é realmente uma coisa que também tentamos desenvolver é, é, em muitos dos nossos projetos então se eu for uh, só resumir um pouquinho uh, uh, uh, até onde chegamos agora na situação atual uh, em, em 2021 uh, nós chegamos a, a, até agora uh, temos uh, quatro projetos uh, de moradias que estão que foram concluídos com onde as pessoas realmente moram o que faz um total de 49 moradias uh, e temos três projetos em construção que não vão vão já, já uh, vão já ser finalizados e que as pessoas vão provavelmente já mora neles nos próximos meses, e vários outros projetos também em desenvolvimento, enfim, tem um número aí, bom, os números não estão, obviamente, tão grandes, mas também é um processo longo, e, e é, a gente não pode de um dia para o outro, ter milhares de uh, moradias, mas uh, nós acreditamos que realmente vale a pena uh, realmente uh, uh, uh, fazer todo, todo esse processo. E, e, e, a, e a demanda, a procura é enorme, como vocês podem ver, a gente tem mais de 700 pessoas, que estão à espera de, um, de uma moradia do, do, do TTC de Bruxelas, então, e vai crescendo cada dia mais, cada dia a gente tem novas pessoas que, tão, que se cadastram, que, que, que mostram seu interesse realmente, mas também a gente tem uma rede de apoio muito grande, que, se, que seja de pessoas individuais é, ou das associações que são nossas parceiras, então, para nós, esse é, é essa dimensão de movimento também do, do apoio do, do apoio comunitário também é muito importante para para o nosso trabalho vou sair. Né? então talvez só, só para terminar algumas uh, uh, só queria compartilhar com vocês um, umas algumas das talvez coisas que aprendemos até até agora pois uh, pois principalmente enfim eu, eu já falei um pouquinho sobre isso mas esse processo participativo para nós é realmente uma coisa muito importante, muito poderoso para realmente é, é, para estimular essa emancipação nas pessoas que geralmente estão numa posição ó, muito dominada pelo pelo racismo estrutural da sociedade, por, por, porque elas não tiveram oportunidades de, é, educativas ou oportunidades econômicas. E realmente para nós é realmente uma dinâmica muito importante que, que para nós realmente merece muito a pena uh, estimular. Uh, e que também, enfim, eu também já falei sobre isso, mas para nós a inserção a tra trabalhando nos bairros é muito importante também é, porque nós que temos também a ideia que estamos também temos essa ideia que os, os projetos de TPC podem mais além de simplesmente a moradia que eles vão prover mas também tem um impacto tem realmente um, um, um, uh, um impacto no bairro em si também e, e até na cidade mas mais em geral e realmente uma coisa que tentamos também bastante uh, é, realmente para nós é muito importante os nossos parceiros também associações também muito importantes porque elas também são elas que continuam que são associações que trabalham no, no campo realmente no dia a dia das dos problemas das pessoas dos bairros e, e para nós é muito importante ficar uh, também muito vinculado com elas mas que tudo isso obviamente é um processo que enfim é muito longo a gente não vai conseguir fazer isso de um dia para o outro e, e, e a gente, enfim, tenta coisas, às vezes dá certo, outras vezes não dá certo, e a ideia é simplesmente, depois vamos continuar aprendendo, né? E, a, além disso, a gente também tem algumas outras questões que a gente tem que fazer também, é que, por exemplo, bom, é, esse processo participativo, na verdade, a gente teve que repensar ele um pouquinho, porque, no início, a gente estava realmente querendo envolver as, os futuros uh, residentes desde o início, início, aliás, basicamente, desde o momento que a gente ia comprar os terrenos. Só que o que a gente viu nos primeiros projetos da gente é que os projetos acabaram durando muito, muito, mais, muito mais tempo do que uh, uh, o que a gente tinha uh, imaginado. Então, muitas, uh, muitos uh, desses futuros uh, residentes estavam numa situação bastante complicada, né? porque eles ficavam envolvidos nesse projeto que, enfim, tomava boa parte do tempo deles, mas que parecia que nunca, nunca ia acontecer basicamente. Por causas que são totalmente além da nossa vontade, né? São então, coisas, é, uns, é, uns, é, uns permissos que demoravam, coisas assim, totalmente diferentes, que não tinha nada a ver com a gente, a gente fez tudo direitinho, mas realmente. É, é, é, é, então, o que decidimos fazer é, é repensar um pouquinho esse, esse envolvimento, esse processo participativo, para que realmente aconteça a partir do momento onde a gente já tem mais certeza sobre quando vai, a, o projeto vai poder ser completado, quando as pessoas vão, vão, vão poder é, realmente. E, e, e morar ne, eh, nas suas moradias, isso é uma das coisas que, por exemplo, tivemos que rever. Ou, a Outra questão é, obviamente, é, como eu falei tudo isso, é, a construção da comunidade, o um envolvimento da comunidade, é também uma coisa que, enfim, precisa de bastante tempo, bastante uh, também uh, de apoio e pedagogia, e, bom, às vezes a gente tem que reagir também mais rápido, porque, obviamente, tem um, em alguns casos a gente também tem que ir mais rápido, então, também, Sempre temos que pensar um pouquinho em como vamos manter esse equilíbrio, basicamente, entre esse envolvimento e, uh, e realmente como como, uh, como que a gente também pode ser mais ágil e também, uh, agir mais rápido. Então também são uma das questões que, que a gente tem que ficar pensando. E para terminar, um, só queria dizer algumas coisas sobre os desafios atuais para a gente. Bom, primeiro tem a, a questão do apoio político. nós Aqui em Bruxelas, tivemos até agora bastante apoio político, mas também teve um, um, uns períodos onde te, teve menos apoio também. Então, a questão é, bom, quando você realmente desenvolveu um TTC como o nosso e chega um momento que o apoio político que você talvez tinha em, em certo momento vai, vai desaparecer porque chegou uma nova equipe no poder, ou por várias razões, é, o, o, como é que a gente faz? né? Então, também é importante para nós tentar manter... Uh, também é por isso que também é tão importante para nós também manter é, é, é, esses vínculos também com a comunidade, com as associações, para ter também enfim, essa capacidade também de mostrar que nós somos um ator importante também, né? E, e para mostrar também para os políticos que nós merecemos apenas ser, é, ser apoiados e que também tem muitas pessoas que é, é, apoiam a gente, né? Então, realmente, esse é um tema que, que é realmente uh, uh, uh, uh, uh, bastante. Uh, bastante importante. E também, além disso, tem o fato que, bom, a um, a questão também do, de que, por exemplo, se os, uh, os poderes públicos vão se comprometer realmente uh, a apoiar esse TTC, né? Então, e como é que eles apoiam, né? Pode ser disponibilizando, ou, por exemplo, terrenos, ou por exemplo, mas se você for disponibilizar terrenos, bom, também sempre tem a pergunta, bom, se o um terreno é público, por que, é que você vai disponibilizar ele para uma um projeto entre aspas privado como um TTC, né? Então, já realmente tem que ter também ter uma compreensão política. Nós, claro, e no nosso, claro, é, nosso argumento é que a comunidade finalmente vai tomar melhor conta dos terrenos do que os poderes públicos que sempre vão poder vender ou privatizar ou vender para para iniciativa privada e para nós a comunidade ela assim que vai é, vigiar que isso não aconteça, né? O tema do financiamento, outro tema também importante, porque nós também temos muito, muitas ideias do que poderíamos desenvolver com financiamento, mas obviamente não é, não é tão fácil fazer tudo o que queremos fazer. E, e, e para nós é, é importante tentar imaginar outras fontes também de financiamento, que possa ser também o financiamento cidadão, o financiamento de é, fundações privadas, ou esse tipo de coisas. E, e também um, um, uma questão sobre a qual... A gente trabalha bastante. A questão do trabalho comunitário também é uma questão que realmente a gente sempre continua se, se, se perguntando. É bom, é, como é que a gente faz para continuar esse trabalho comunitário, para realmente apoiar a comunidade, sem, ser, sem que seja demais também, sem que, a gente que, sem que a gente queira impor basicamente as nossas ideias sobre o povo da comunidade, mas que seja realmente um trabalho que vai na ideia do, do empoderamento realmente, mas, é, é obviamente, isso não é sempre fácil, às vezes é um pouquinho complicado, porque você pode é, passar muito tempo e gastar muita energia tentando apoiar alguns projetos comunitários que, finalmente, é, porque as pessoas que se envolveram não estão mais interessadas, não estão mais lá, pois, finalmente, o, o projeto vai vai, vai vai acabar assim, de repente. né? E, é, e também a, a questão, eu acho que, para mim, mais central é que, para nós, é, a questão a questão da moradia é, é, é só um, um, um ponto de entrada. né A ideia é realmente que um projeto como um TTC seja um, um, possa ser uma porta de entrada para um, um empoderamento que vai mais além da moradia, que realmente vai criar uns grupos que vão se organizar, digamos, politicamente, não no sentido de criar partidos, mas realmente é, é, é, é criar umas coalições, uns, uns, uh, umas redes de apoio mútuo, um, uma força política no sentido realmente... É, político do, do, do termo para mudar a cidade para mais justiça social justiça social também, né? Para nós, realmente, a moradia é só um ponto de entrada e a ideia é chegar realmente bem mais, bem mais além. Mas, obviamente, isso tampouco é uma coisa que aconteceu um dia para outro. Mas a gente sim sí que viu que, no caso de muitos do, dos nossos uh, residentes, eles também, através desse processo, também é um processo onde eles também sentindo sentem: olha, pois eu tenho uma voz, eu posso dizer uma coisa, eu tenho uma opinião. Eu posso também dar minha opinião. Eu posso me organizar com outras pessoas que têm também uma opinião e a gente pode se juntar para dizer: olha, nós pensamos que a cidade tem que evoluir de tal e tal maneira. A gente vai se envolver em tal e tal coisa para tentar atingir mais justiça social, esse tipo de coisas, né? Então realmente essa dimensão de empoderamento, bem mais além de simplesmente dar uma moradia, realmente é realmente muito importante também para a gente. E só para terminar muito rapidinho, só para vocês saberem o que o que eu faço na, na minha vida, na verdade, é o tal do processo do projeto europeu no qual eu trabalho, que é um projeto financiado pela União Europeia, para divulgar o modelo de, de TTC, do Comitê Land aqui na Europa. E a gente tem vários parceiros em várias cidades europeias e e a, a gente está muito feliz porque esse projeto realmente funciona muito bem até agora e temos realmente vários projetos de TTC que estão surgindo em em várias cidades europeias, e realmente um movimento europeu está realmente se reforçando bastante. E realmente eu estou totalmente na torcida para vocês lá no Brasil também conseguirem realmente lançar um movimento de, de, de TTC que possa também é, é, é, participar desse movimento global e realmente que, pode, que a gente possa lutar juntos para mais justiça social no, no, no mundo inteiro. E claro, sempre com muito prazer, vou ou tá aqui para responder as suas perguntas, ou se precisar mais alguma coisa, ou falar de novo sobre o TTC, muito prazer. Muito obrigado. Joaquim, obrigadíssimo pela sua exposição, foi muito bacana conhecer mais do, do TTC de Bruxelas. É, bom, vou pedir para que quem quiser fazer uma pergunta, é, se inscreva aqui no chat, ou então levante a mão né? aqui pelo, pelos mecanismos do Zoom que a gente vai ver. Mas antes mesmo, o pessoal que ainda está pensando na pergunta, eu tenho umas perguntas para fazer. Então, já vou fazer as minhas e aí o pessoal vai aquecendo. É, eu queria, Joaquim, por favor, que você é, falasse um pouquinho mais sobre a questão da divisão. Né? Classicamente, uhum. os TTCs dividem a propriedade da terra da propriedade das construções. Uhum. É, você falou rapidamente ali na questão da Enfiteus e tal, mas não ficou muito claro para mim como é que uhum. se vocês fazem essa divisão ou não, porque depois você falou que a Sim. propriedade é limitada, como se vocês uhum. dessem a propriedade só para entender melhor. Uhum. Um outro ponto que eu queria saber, na parte da gestão, quando você apresenta como é que faz a gestão, que na verdade você tem um conselho gestor que conta com uhum. moradores, com a comunidade local e com o poder público. Eu queria saber quem é essa comunidade local, quem são essas, essas pessoas que usualmente é, compõem esse conselho gestor. E por fim, a última pergunta que eu quero saber é o seguinte: bom, é, você até colocou uns desafios, mas que são desafios do projeto, digamos assim. Mas vocês já têm aí um CLT funcionando já há algum tempinho. E eu queria saber se vocês enfrentaram algum desafio prático no funcionamento do modelo. Alguma briga das pessoas, algumas pessoas que no meio do caminho não queriam mais aquele modelo, queriam vender sua casa de qualquer maneira. Como é que se teve esses desafios e como é que vocês lidaram com isso? Uhum. É, okay. Eu vi que a Neide levantou a mão também. De repente a gente escuta ela e faz uma rodada. O que, que você acha? <risos> tá certo. Pode ser? É, pode ser, sim. Toma, deixa eu anotar rapidinho. Sim. Mas, vai, vai lá, Neide, sim, por favor. Vai lá, Ney. Joaquim é um prazer receber você aqui. Sinceramente, foi um dos melhor, uma das melhores apresentações que eu vi até agora, porque tem uma identificação muito grande com a gente aqui, né? Eu não, eu não consegui apresentar assim, Joaquim. A gente tem é, essa organização antes, Sandra está aí, uhum. pode confirmar, a gente tem toda essa organização antes. De, de conscientização do que que vai ser, como vai ser, com, qual, como é o projeto, o que que avança, reuniões periódicas. Nós passamos por tudo isso, né? Passamos pelo mutirão, ele estava falando e eu estava aqui anotando. Nós passamos pelo mutirão aqui, pelo acompanhamento, né? para se manter um, um grupo organizado, estruturado. É... As dificuldades com o governo, que você disse, teia, nós estamos tendo agora, porque a gente tinha outros grupos para ver, é, logo em seguida do nosso aqui, que são 70 moradias, 70 casas. Aliás, Tereza e, e Tarsila, a gente de vez em quando tem que botar num, num, numa apresentação dessa uma foto da, da Esperança, para as pessoas terem uma noção do que é. E assim, é, é, o governo construiu, o governo passado construiu muita moradia, mas através de empreiteira, e, e que jogou a população lá dentro. né Teve muita moradia, sim, para a população de baixa renda, mas uhum. não tomou conta, não acompanhou, não teve essa integração. Já o nosso, como é um grupo através de mutirão e autogestão e teve esse prepara essa preparação ontem, a gente é, é, se mantém mais ou menos unido. As restrições, que são as regras, né? É, foi fantástico isso. eu Acho que esse, essa, essa apresentação do Joaquim tem que ser passada aqui no Grupo Esperança, porque foi, assim, sensacional, encaixou direitinho. As famílias de baixa renda, a, as famílias que realmente entenderam no primeiro momento o projeto, as regras para não venda, para para aquisição, é, é, no caso de venda da, da, da propriedade, só que a gente ainda está um pouquinho atrasado, Joaquim, a gente ainda não chegou lá ainda do jeito que vocês estão. Assim, deu uma pontinha de inveja. Eu não sei se você sabe o que, que é a inveja, Enfim. porque da Bélgica <risos> mesmo eu só conheço a seleção, brasile... a seleção da Bélgica, nunca tinha ouvido é, falar assim com tanta particularidade. E aí, assim, é um projeto muito parecido com o projeto Esperança, né? Agora, veio de vocês sensacional... Essas são as, algumas fotos das moradias aqui, tá? As casas. Obrigada, o, o, o, o Tarsila. É assim, realmente veio uma proposta sensacional de como manter unido. Você deu várias ideias aqui, eu fiquei pulando de alegria, porque realmente a gente precisa retomar algumas coisas aqui, porque depois que as pessoas entraram nas casas, elas simplesmente se, se afastaram, cada um no seu individualismo, entendeu? E se afastaram. Então, assim, é, é, é muito bom. Você está vendo a minha casa aí, hein? A minha casa aí. Então, assim, é, a gente precisa tentar reunir repensar, reorganizar, reestruturar. E você deu excelentes ideias, aí como a prática de ensinar esportes. É, o espaço público aqui com a vizinhança é que a gente fica um pouco complicado na atual conjuntura do Rio de Janeiro. Mas, assim, só tenho a agradecer a sua participação de coração, porque foi uma das melhores apresentações que, que norteou, que clareou mais é, Para a gente aqui que está nesse caminhar ainda. Porque quando o TTC veio, a gente já tinha passado por todo o processo de formação, mutirão e, e pós-moradia, né? depois de entrar nas casas. Já tem seis anos que a gente está nas casas. E aí tudo se, assim, se perdeu. Juntou com os projetos que o governo não avançou, a gente não teve como acompanhar outros grupos. Então, com a pandemia, piorou mais ainda. É, realmente, eu não quero falar muito, porque eu falo para caramba, e eu só quero agradecer realmente a sua participação e dizer para as meninas que a gente vai passar todo, tudo isso que o Joaquim explicou aqui no Grupo Esperança, mesmo que fique no Facebook, a gente vai tirar um dia para passar isso, para resgatar muita coisa que a gente está precisando aqui no Grupo Esperança. Tá bom? Um dia eu vou te visitar, Joaquim, pode ter certeza. <risos> Um beijo. Muito obrigado, Neide. Muito obrigado mesmo. Realmente. Aqui, pode responder agora nosso bloquinho. A gente já tem mais perguntas para você depois Tá a gente... certo. Vamos lá. Sim, uh, pois, primeiro, uh, uh, a, sua, a sua primeira pergunta, Darcila. Um, sim, a questão da sessão. se Desculpe, talvez eu fui passei um pouquinho rápido nessas questões porque eu pensei que talvez não era muito relevante, porque obviamente o sistema uh, jurídico é diferente. Aqui, não. Uh, sim, assim. O, o TTC de Bruxelas, obviamente, ele vai continuar sendo o, o dono do, do solo, do, do terreno. né? E o que a gente vai vender, na verdade, é um jeito de falar, é um, o que a gente chamaria de, desculpem, eu não conheço muito bem o termo jurídico no Brasil, mas um direito real, que basicamente é a possibilidade de ocupar uma parte de um terreno, basicamente. E isso é isso aí o, o ato de propriedade. E, na verdade, essa, esse direito... Vai corresponder exatamente à moradia, né? Por exemplo, se assim, um apartamento de tantos metros quadrados, pois vai ser o direito de, tantos metros, de ocupar tantos metros quadrados do terreno. Então, eu, como um anfiteósio, enfim, não sei exatamente como é que seria o termo lá no, no Brasil, mas sim, é, é isso que a gente vende. E, na verdade, nos títulos, mas é, a gente vende isso como se fosse um título de propriedade normal, entre aspas. Então, você vai no cartório, vai registrar e tudo mais, né? É, só que, em vez de simplesmente dizer esse esse pedaço aqui esse direito aqui vai ser de tal pessoa e pronto a gente vai dizer esse é direito é de tal pessoa mas a pessoa se compromete a, né, a revender unicamente a preço com um mecanismo antigo especulativo a ter que ocupar moradia, a moradia até que é, etc etc né? então a gente na verdade introduz tudo isso no, no contrato no próprio ato de propriedade que que vai ser registrado no cartório uh, E... Isso aí, na verdade, tem um povo que falou para a gente que, olha, é, de, dado que o, o direito à propriedade é um direito fundamental, é, poderia ser que um tribunal, tipo um tribunal, decida, olha, mas é, as suas é, é, essas condições, na verdade, não, não não pode ser, porque um direito fundamental, você não pode limitar um direito fundamental. Só que aqui na Bélgica também tem um direito fundamental na Constituição que diz que o direito à moradia também é um direito fundamental. Então, nós... Realmente pensamos que se um dia fosse chegar em algum tribunal, o tribunal provavelmente diria tá, o direito à propriedade é um, propriedade, um direito absoluto, mas o direito à moradia é também é um direito fundamental. Então a gente tem que achar como um equilíbrio entre essas duas coisas, e por isso é justificado justamente ter esses limites, a esse direito de propriedade, dessa propriedade real, né, desse esse tal de direito de ocupação da parte do terreno, e ter todas essas condições. Bom, até agora nunca aconteceu, nós estamos torcendo para que não aconteça nunca, porque nós imaginamos que as pessoas que estão envolvidas no nosso projeto, realmente, elas acreditam nele também, né? Então, mas é, é uma possibilidade teórica, então, é realmente, muito provavelmente, um argumento que vocês já ouviram também lá, lá, lá no Brasil, porque é um dos argumentos clássicos, né? Mas, é, mas enfim, tudo bem, mas também é, é, também tem várias outras coisas que tem que se considerar além da propriedade do direito à propriedade, então, eu acho que, eu diria que basicamente isso é basicamente sem resposta. Não sei se realmente é exatamente a sua pergunta, mas isso é basicamente a ideia. Um, a questão da, da representação nos órgãos de, de, de gestão de, de basicamente a, a parte que é, é digamos, da comunidade, uh, na verdade, varia um pouquinho, porque um, os representantes da comunidade, como os representantes também da, dos moradores, dos residentes, são eleitos pela Assembleia Geral, que basicamente junta todos os membros da organização. né Então, pode ser que sejam pessoas que são realmente vizinhos de um projeto, por exemplo, uma das pessoas que se envolveu muito, muito no, no, no TTC de Bruxelas, era um, um senhor que era o vizinho de um dos nossos projetos, e realmente ele se envolveu no Conselho de Administração tudo mais. Em outros casos pode ser realmente pessoas que representam, representam algumas das nossas, nossas associações parceiras também. Então pode ser, uh, uh, pois é, pessoas uh, realmente que representam uma associação de, de bairro, ou pessoas que representam uma associação que luta pela justiça social aqui aqui em Bruxelas ou que uh, que representa uma outra associação que também uh, uh, trabalha, no, uh, tem moradias sociais, uh, então pode ser uma variedade de representantes. Atualmente, acho que são principalmente representantes de associações de bairro uh, e também de associações que trabalham com moradia, mas uh, como eu falei, até, até ainda pouco a gente tinha um, um vizinho dos nossos projetos que está muito envolvido, e também outro que também fica muito envolvido. Então, isso é basicamente a ideia. Mas, obviamente, isso pode pode realmente mudar segundo a realidade do, do TTC, né pode fazer mais sentido envolver tal tal tipo de, de, de pessoa para representar essa essa comunidade uh, segundo a, a realidade local. Um, enquanto a pergunta do, uh, de se a gente teve mais, digamos, problemas com as questões de... Talvez a pessoa tentar pessoa tentando vender sem assim, o no nosso acordo, enfim. Bom, na verdade, a gente tá que tem muito muita experiência um, um, com, é, com isso, porque nossos primeiros moradores entraram em 2015, se bem que a gente já teve dois casos de moradores que venderam o seu, as suas moradias, mas na verdade para comprar outra moradia do, do TTC Bruxelas, que é bastante legal também, porque dá uma ideia que tem uma continuidade também. né Você entra numa moradia, Talvez você entre no maradinha quando você acabou de casar com uma pessoa, ou acabou de formar um, um, um casal com uma pessoa, e talvez você vai ter filhos depois, vai precisar de mais espaço, e você vai querer achar outra maridinha, mas vai continuar é, no, no, no TTC de Bruxelas, o que a gente achou realmente muito legal. né ah, Então, a gente não tem nenhum caso específico realmente de, de problema com isso até agora. Agora, bem, é, o que se pode, o que se a gente, é, é, é, o que se aconteceu, várias vezes é que teve umas pessoas que se envolveram num projeto, no, no processo uh, durante bastante tempo e que depois de um certo tempo de, de, decidiram ir embora, o, o que, bom, é um pouquinho uma pena, obviamente, porque um grupo também, a dinâmica do grupo também já estava já basicamente existindo, e se as pessoas vão embora, bom, então já o grupo perde um, um, uma pessoa, mas até agora a gente sempre conseguiu substituir as pessoas que estão indo embora por outras pessoas e o grupo continua realmente forte e realmente digamos unido e solidário e até nos momentos das pessoas que uh, que uh, uh, quando as pessoas realmente começaram a moralar e também talvez também para também responder um pouquinho para Neide também uh, uh, uh, até agora a gente não chegou nesse nesse momento onde os problemas vão afastar as pessoas porque as pessoas de certo modo já atravessando tantos problemas na vida até juntos que finalmente é, isso também criou como um sentido assim de comum de coesão assim que realmente faz que elas vão, vão querer continuar realmente a, a achar soluções agora bem a gente talvez pode ser que no futuro aconteça alguma coisa como vocês sabem os temas dos condomínios às vezes podem ser muito complicados porque o povo vai começar a pensar o seu interesse próprio em vez de é, querer realmente pensar no interesse coletivo do condomínio então mas até agora o que a gente realmente viu que nas primeiras reuniões de condomínio e tudo mais o, o povo realmente tenta ver mais ali no seu interesse próprio e realmente tenta pensar no interesse do, do condomínio da, da da comunidade em si uh, mas é, é claro que nós vamos realmente fazer o possível para uh, para tentar que esse que esse espírito se, se mantenha mas é uh, uh, mas é uh, não tem jeito enfim você uh, eu acho que uma frase que a gente gosta muito uh, uh, ou citar, é de uma, é, acho que é uma da líderes dos TTCs do, do, do nos Estados Unidos, que fala que nós somos o, o, os, uh, os promotores, os, os desenvolvedores que não vão embora, nós vamos ficar aqui, nós nós ficamos aí, sempre vamos estar aí, vir é, é, por, por detrás, não puxando, enchendo o saco das pessoas, mas, mas realmente como aí presente para para tirar dúvidas, para apoiar, para se tiver alguma, uh, algum problema ressurgindo, pois realmente está lá para apoiar. E não que cheguei, e não como em muitos casos, como, por exemplo, você fala muito bem, né, de que vai ter certo apoio até até certo momento, mas quando o apoio some, é lá que talvez o, o povo comece a se afastar, né, porque realmente o processo, todo esse processo, todo, toda essa energia que foi, né, em construir esse processo, pois ele basicamente vai vai sumindo, né, quando quando não tem mais ninguém por detrás para estar tá aí para apoiar, né. Não que, claro que nós, o é, nosso objetivo é realmente que o povo se autonomize, que a autogestão se, se faça completamente, mas a ideia é que nós podamos estar é, também aí para para manter isso, para poder também é, apoiar se, se, se for preciso. Pronto, Acho que mais ou menos essa é a minha resposta. Não sei se eram mais ou menos as suas perguntas. Não, foi ótimo, exatamente isso, Joaquim. Bom, a gente tem mais uma rodada com duas perguntas. É, bom, e aí vamos encerrar as perguntas, porque, enfim, o Joaquim, lá são quase meia-noite já, é 11, né? é. e ele está graciosamente aqui com a gente, como se nada estivesse acontecendo, mas já está aí varando a madrugada para estar tá é. aqui com a gente. Então, vamos fazer essas duas perguntas e liberar uhum. o Joaquim. É, e aí a gente continua aqui a nossa conversa um pouco sobre o seminário. Então, as duas perguntas são, a primeira, Joaquim, é da Cláudia. A Cláudia uhum. pergunta como funciona para quem precisa uhum. de mais de 40% de subsídio, né? Sim. E, além disso, ela pergunta também quais são a, as quatro categorias citadas ah, na venda, né? Um esclarecimento. Tá certo. Posso... E uhum. a segunda eu... pergunta... Ah, sim, desculpa, as duas, sim, vai lá? É, é vou, vou, vai lá, vou fazer lá, as sim. duas, aí você responde uhum. num bloco só. Aí uhum. é, a outra pergunta é da Sandra, né? Uhum. A Sandra pergunta como é que funciona a gestão dos espaços coletivos do TTC, né? É, você falou da questão da importância dos espaços que são compartilhados com vizinhos, enfim, que são abertos aos vizinhos e tal, e a gente quer entender um pouquinho como é que funciona essa gestão desses espaços. Uhum. É Ótimo, isso. tá certo. Obrigado, Tarsila. Um, primeiro, eu vou só rapidinho compartilhar a minha tela de novo, só para responder a pergunta da Cláudia. Um, bom, desculpa, está tá em francês, porque na verdade não cheguei a essa, essa essa parte aqui mas é só para mostrar um, um, para vocês terem uma ideia basicamente de como funciona essa questão dos, das, uh, das uh, categorias. Então, uh, assim, a gente vai ter essas categorias de A até D e o preço da A, basicamente, é o preço basicamente de custo, né? É o que a gente, o que custa para a gente produzir as moradias. Quer dizer que aqui nesse para essas categorias aqui, a gente não precisa de nada de subsídio. Aí ah, é yes, só o subsídio para ter comprado o, o, o, o terreno, mas para o desenvolvimento assim a gente não precisa de nenhum subsídio. Então, é, é, porém, a gente faz esses preços para essa categoria aí. Na categoria B, a gente vai usar uma pequena parte do subsídio, vai ser talvez uns 10%, 20% do subsídio que vão entrar para reduzir o preço. Na categoria C, a gente vai usar um pouquinho mais de subsídio, e na categoria D, a gente vai usar, entre aspas, o, a maior parte do subsídio. Então, na verdade, os preços na categoria A, por exemplo, vão ser sem subsídio, categoria B vai ser 20%, 15%, categoria C 30%, categoria D talvez 40 a 50%. Então, o subsídio total da, do, do, do orçamento global da, da, da, do, da, do projeto é, vai ser 40%, mas na verdade, uma pessoa, uma pessoa que vai pagar um preço categoria D vai ter 60% do subsídio e uma pessoa que vai pagar o preço categoria A vai ser, pois, por exemplo, 10% do subsídio, porque vai ser só o subsídio terreno. Não sei se é um pouquinho mais claro, mas a ideia realmente é usar esse subsídio uh, mais para as pessoas com mais baixas rendas e menos para as pessoas que têm rendas um pouquinho menos baixas, basicamente. Não sei se é mais ou menos a, a sua pergunta, Cláudia, se está um pouquinho mais claro. Desculpem, um, um tema um pouquinho técnico, realmente, talvez valeria a pena ter um pouquinho mais de informação em português. Tudo. Oi? Eu para entender o todo depende da, da, da, da posse da, das posses da pessoa, né? Isso é, é porque ainda tem uh, e na verdade eu até teria outra tabela também que mostra os uh, os recursos das pessoas. Bom, que talvez não vão dizer muita coisa para vocês porque obviamente são é, é o padrão aqui de bruxelas. Mas é, a gente tem outra tabela que diz a o máximo é tal, b o máximo é tal, c o máximo é tal e d o máximo é tal, basicamente. Então é isso. E a outra pergunta, então, era sobre a gestão dos espaços coletivos, uma pergunta é, realmente muito importante para nós. Assim, até agora, a gente realmente trabalha com a ideia de, de ter um parceiro local, tem um parceiro local que vai é, que vai ser quem vai tomar conta realmente desse espaço coletivo. Mas esse parceiro local também vai, vai, vai se comprometer também a dividir, esse espaço coletivo com os moradores e também a disponibilizar o espaço coletivo para a comunidade, né? Então realmente os parceiros locais podem ser vários. A gente em um caso do um projeto uma associação feminista local que trabalha que faz atividades por mulheres para as mulheres, por exemplo, eles têm um como, uh, têm os seus próprios escritórios, mas também tem um espaço comum e o espaço comum eles vão poder uh, dividir com os moradores e poder poder também disponibilizar para para a comunidade. Em outro caso, por exemplo, uma associação que trabalha com, com esporte, basicamente, porque tem um, um terreno de futebol do lado do, do prédio, e essa associação organiza como atividades para crianças do bairro. E é a mesma coisa, eles vão ter é, os seus escritórios, vão ter também um espaço comum que vão dividir com, com a comunidade. Então, basicamente, a organização, o parceiro local, que vai basicamente tomar conta da, do espaço coletivo, eles vão também entrar nesse processo com os moradores para para basicamente é, é, é, falar e, e concordar nas condições nas quais nas quais eles vão disponibilizar os espaços locais e e são e basicamente eles também vão estar envolvidos é, também nesse processo participativo que a gente faz desde o início então um, realmente é, é, é assim agora em, em alguns casos na verdade a gente não criou um espaço coletivo mas ainda não tinha nenhum parceiro local e agora a gente está nesse processo de tentar identificar um parceiro local que possa se interessar para ocupar esse espaço coletivo. E e aí, obviamente, quando isso for acontecer, o parceiro local também vai ter que ir, ele mesmo e entrar no processo com, com os moradores para, para decidir das condições de como vai ser compartilhada as coisas e das condições de ocupação. Realmente, a ideia da gente é que a gente nunca vai impor a nossos moradores um parceiro que eles não queiram, por exemplo. Então, basicamente, é depende um pouquinho do, dos casos. Joaquim, é, tem uma pergunta também para você. Esses espaços coletivos, eles são obrigator, obrigatoriamente é, tem, é, ser construídos dentro do terreno que tem as casas, né? Ou, por exemplo, suponhamos que existem terrenos que não têm espaços para uhum. serem construídos, é, praças ou área de lazer, ou né, qualquer outra coisa interativa entre as pessoas. Como é feito nesse caso? Bom, sim, realmente, a gente vai, esse espaço coletivo vai ser realmente no, no terreno mesmo que pertence ao TTC Bruxelas, então, obviamente, tem que ser possível também realizar esse espaço, né? Em alguns casos, em alguns desses projetos, simplesmente não, não era possível, porque o espaço era muito muito pequeno, ou porque realmente não dava para fazer isso, um espaço que realmente tivesse um sentido ou, é, nesse, nesse nesse terreno, porque é muito pequeno, porque as características não são é boas. Então, não é uma coisa que a gente inclui em todos os nossos projetos, até porque também, na verdade, eu falei muito dos subsídios que a gente recebe para as moradias, mas a gente não recebe nenhum subsídio para esses espaços coletivos. Então, são basicamente coisas onde a gente tenta realmente é, trabalhar com parceiros que vão já poder financiar também esses espaços é, e, e, ah, e se for em um caso de um projeto que é realmente muito complicado, infelizmente a gente não vai conseguir desenvolver. desenvolver. Ora hora bem o que agora, o que agora tá, a gente está fazendo, tentando fazer, é que como estamos tentando começar começando a ter vários projetos no, nos mesmos bairros, a gente está tentando pensar em como compartilhar, na verdade, os espaços comuns também entre os projetos de, de, de, de TTC, entre os projetos de moradias de TTC. Assim, a gente pode pensar coletivamente, quando for desenvolver um novo espaço comum, o que é que a, o, as, os vários moradores do TTC e, obviamente, o bairro, precisariam o que, que eles queriam ver naqueles espaços. E assim a gente pode ter, por exemplo, um projeto onde não vai ter um espaço comum, mas talvez dois projetos não vai ter. E esses dois projetos vão poder disponibilizar esse espaço para as pessoas que não têm espaço comum, por exemplo. Então, essa é também é uma questão na qual a gente está trabalhando atualmente. Muito obrigada, Joaquim. Joaquim, okay, muito obrigada pela sua presença, pela excelente apresentação, pelas perguntas, quer dizer, pelas respostas, né? É, foi excelente, eu acho que o caso de vocês de Bruxelas, como a Neide falou, casa muito, muito bem com várias experiências que a gente tem aqui no Brasil, né? especialmente essas experiências de autoconstrução por mutirão, enfim como as do Conjunto Esperança, né do qual a Neide é moradora. E foi muito enriquecedor para a gente conhecer mais detalhes do CLT de Bruxelas. A gente permanece em contato. Hum. vida longa ao CLT de Bruxelas. E igualmente aos TTCs no Brasil. É, enfim, realmente foi um prazer enorme compartilhar com, com vocês todos, realmente, desejo realmente muita força e muita sorte nos seus projetos. E realmente é, vamos ficar em contato, porque é, realmente estou muito na torcida para vocês. tá Vamos tirar uma pois. foto antes do Joaquim sair, é todo mundo, que tal? Vamos, vamos. Quem puder abrir a câmera, depois a gente segue com a reunião. Ok, vamos abrindo a câmera. Mais um, três, três e já. Perfeito, gente. Obrigada, obrigada, Joaquim. Obrigada, Joaquim. Obrigado, obrigado a demais. todos. Boa noite. Obrigada, Joaquim. Boa noite. Boa noite boa, Agora boa noite. vai dormir. <risos> tá certo. <Vou> olhar logo. <risos> tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu, Joaquim. Tchau, tchau. Obrigado. Muito é. obrigada.